Enfim, a hipocrisia da esquerda. Tudo que nos acusaram, eles agora fazem. É a esquerda como sempre foi. Eles destruíram a direita antes que ela pudesse tomar alguma forma. E hoje, na cara de todo mundo, criam o gabinete do amor. O gabinete contra o discurso de ódio. É isso que todo indivíduo representa hoje. Ódio. Você dar a sua opinião sobre a política, sobre as indústrias, sobre os trabalhos, sobre os seus governos, sobre prefeituras, é ódio. É ódio, antidemocrático, golpista, bolsonarista e tudo mais de insta que puder colocar no do dicionário. Isso daqui passou do limite concebível passou do que qualquer um aceitaria como normal não é descarado um grupo de influenciadores com o presidente é claro de sinal invertido quando foi que bolsonaro criou um gabinete desse fomos acusados de tudo até hoje né, eu mesmo faço parte desse maldito inquérito das fake news mas até hoje não foi mostrada uma única fake news, uma única notícia falsa. Não foi mostrado até hoje uma única ligação de Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro para esse grupo. Milhões e milhões e milhões gastos da Polícia Federal para se investigar o que youtubers faziam. Não foi devolvido nenhum celular, não foi devolvido nenhum computador, continuam apreendidos e até hoje não tem uma única explicação. Uma única razão para virem na internet, nas redes sociais, na mídia, e falarem, olha, foi isso que aconteceu. Estão aqui as provas. Pedidos de prisões foram feitos para pessoas, mas até hoje não se deu nenhum motivo. Revolucionários queriam derrubar o governo, eram antidemocráticos, eram do ódio. O ódio é subjetivo. Você pode odiar um time de futebol e outra pessoa pode amar. Assim que são as coisas. Agora, quando você... Na cara de pau faz um L para todo mundo ver, é muita falsidade, é muita canalice. Tá aqui no Wall Notícias com Manuela e Felipe Feto. Governo cria grupo contra discurso de ódio. Que maravilhoso, hein? É discurso do amor, gente. É a Beautiful People, aqueles com dezenas de milhões de seguidores. Qual impacto nós poderíamos ter comparado com um Felipe Neto da vida? O que nosso canalzinho pequenininho, junto com os outros que foram perseguidos, que na época nem um milhão de seguidores tinham, qual é o impacto, impacto que a gente poderia ter nessa sociedade? Agora, compara com isso, cara. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou um grupo de trabalho contra o discurso de ódio e o extremismo. Ah, não. Eles não são extremos nem um pouco. São da light esquerda light, tá? A esquerda era açúcar, essa daí, pelo amor de Deus. A Portaria com a Criação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. O grupo é composto por 29 pessoas: 5 representantes do Ministério e 24 da Sociedade Civil. A ex-deputeg Manuela Dávila presidirá o grupo. Ó, oh, que incrível, né? Agora que ela não é mais deputada já conseguiu seu carguinho vocês acham que isso aqui vai ser de graça a mídia não vai te dizer quanto que eles vão ganhar tá não, não se importaram com isso na matéria mas você acha que é de graça não já arranjamos um trampo para Manuela D'Ávila não se preocupe tá também teremos o influenciador Felipe Neto a jornalista da Folha de São Paulo Patrícia Campos Melo, e o epidemiologista Pedro Halal também fará parte os quatro já relataram ter sido alvos de ameaças e perseguição. Nossa, são ameaças, são ameaças mesmo, de perseguição, né, cara? São super perseguidos. Qual o poder de cancelamento do Felipe Neto quando ele fez vídeos nos atacando? Qual o poder de cancelamento desses caras quando eles pedem para todas as empresas boicotarem qualquer jornalismo que seja de direita? E fica a narrativa. Esse é o maravilhoso debate demoniocrático, onde não citam seu nome, te chamam de fake news e te destroem. É isso que todo esquerdista quer. Todo esquerdista, sem exceção, em qualquer área que for, morre de medo de um indivíduo dando a opinião. Porque um indivíduo dando a opinião ressoa com outro indivíduo que ressoa com outros indivíduos, que vai, por efeito é escala, e uma opiniãozinha no Twitter, de repente, é compartilhada por todos os perfis, de cada vez perfis mais grandes. Eles morrem de medo. Agora, ai ah, todos foram atacados. Sabe o que isso significa? Que todos eles são vítimas. Que todos eles fizeram um L. Que todos eles votaram no Lula. Como é que você pode ter algum debate democrático quando todos fazem parte do mesmo viés político? Ah, meu Deus do céu, e quanto que vai ganhar cada um, hein? Quanto que cada um desses vai trabalhar por? O objetivo dos integrantes é apresentar estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. Eles também terão que propor políticas públicas em direitos humanos, sobre o tema, Ai, que maravilha! Vamos perguntar para o Felipe Neto. Para o Felipe Neto, ele propor políticas públicas. Ele foi eleito deputado em que? Manuela Dávila foi eleita deputada em que? Mas eles vão dar opinião maravilhosa deles, de beautiful people, de pessoas lindas e maravilhosas para nós, né? meros mortais. Ai, tadinho, né? Em direitos humanos, o que, que eles vão fazer? Ai, não, ó, a gente tem que garantir que o Estado tenha controle absoluto sobre as redes sociais, que ninguém possa falar um ar. Isso aqui é o gabinete do amor, autentificado, maravilhoso e tudo é pelo amor, gente. Tudo isso é pelos direitos humanos. A participação será considerada a prestação de serviço público relevante. Não remunerada, diz aqui Ah tá, beleza Então, né, a Manuela Dávila vai trabalhar de graça agora E eu sou otário, não é mesmo? eu sou um imbecil O grupo terá duração de 180 dias Prorrogáveis, se necessário Aí já pode esperar live do Felipe Neto, com ministros do STF novamente, sobre como essa direita ela propaga o ódio, as fake news, as fake news, fake news igual a qualquer opinião que a esquerda não concorde, certo? Aí é notícia falsa desses caras. Parte dos integrantes do grupo já relatou ser alvo de ameaças ou perseguição. Ai, tadinhos, coitados, mano, Eles foram perseguidos, mano, por ódio, Para essas pessoas que muito ódio. É o seguinte, quando você tem 20 milhões, 30 milhões, sei lá quantos bilhões de seguidores desgraçados tem, você vai ter pessoas que não te amam. Você vai ter pessoas que te amam muito. Pessoas no meio, pessoas que não meem aí pra vocês. Pessoas que vão se dedicar a vida a vocês. Não importa. Ah, agora, o ódio. Não, não. Eu ah, o Felipe Neto sofreu hate. Ô oh, tadinho. Oh, tadinho. Felipe Neto relata ameaças a ele e seus familiares desde 2019. Na época, ele afirmou que tirou a mãe do Brasil. Ó, oh, que bom que você pode tirar a mãe do Brasil. Agora, quantos de vocês foram presos? Quantos de vocês tiveram a vida ceifadas, como aconteceu com diversos bolsonaristas em diversas regiões controladas pelo crime? O que, que aconteceu desde 2019? O que, que aconteceu com todas essas ameaças? Nada, né? Ah, foram, eu tive que tirar minha mãe do Brasil com meus milhõeszinhos. Ah, até parece. Felipe Neto criticou hoje a falta de transparência de plataformas digitais e cobrou respostas por partes da empresa. Como assim falta de transparência? O que, que eles querem dizer é o seguinte, você não poderá ser anônimo na internet, um indivíduo que não só tece sua opinião, mas não tem nome, não tem CPF para provocar, para processar, Aí ah, esse cara é muito perigoso pra essa beautiful people. Né? Então, qual que é a transparência que eles querem? Seu RG, quem foi que postou aquilo? Quais é os créditos sociais? Aqui vai virar uma China, velho. Porque o Felipe Neto agora ele faz né, políticas públicas. Meu Deus. Ele participou da abertura de uma conferência mundial sobre desinformação na capital francesa. Você vê como é chique esses caras, né? Como é maravilhoso a mãe fora do Brasil, ele falando lá né? com a capital francesa, ele vai para a França, para Paris, né? O que vocês estão fazendo e como estão dormindo pela noite... Como falam de direitos humanos e usam radicalização para lucrar, diz Felipe Neto. A gente tem que ser sumida a internet para ele. O influenciador contou como foi alvo de ataques por parte do governo de Jair Bolsonaro. Usaram tática de guerra para me desacreditar e me silenciar, disse. Ai, super funcionou, né? Você foi banido de alguma rede social, você foi preso, teve busca e apreensão. Táticas de guerra, segundo ele. Meu Deus, olha o nível do vitimismo! Segundo ele, a ofensiva continua, mesmo depois da eleição. Eles estão mais bravos, tentando silenciar todos que têm pouco de razão. Como é que a gente silencia? Se é vocês que banem todo mundo, meu Deus. É sempre acusando o que eles fazem. Manuela Dávila já denunciou ataques e ameaças de morte que sofreu pela internet. Ela divulgou um print, na qual ela é xingada e ameaçada. Ai, meu Deus do céu, qualquer pessoa pode ter mandado esse print, mas eles querem né, usar de vítima, que eles são tadinhos. Todos eles são muito tadinhos são vítimas desses monstros bolsonaristas. É o seguinte, sempre foi mentira toda essa história de gabinete do ódio. Quem continua fazendo o nosso canal crescer são vocês que nos assistem. Então muito obrigado a quem está participando da nossa sétima rifa. Por 10 reais apoiando o canal, você pode concorrer a 700 reais no Pix. Certo? Muito obrigado mesmo. Tamo junto ali rumo a 100 rifas compradas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.